E aí, pessoal, hoje a gente vai falar aqui desse filme interessante que tá aí no cinema, que é o Batem a Porta, né, ele recém entrou ali pro cinema e é um filme que traz ali um dos protagonistas, aquele Dave Bautista, e é do Shyamalan, né, esse filme, então é sempre aquela coisa, ou vai ser bom, ou talvez vai ser meio estranho, meio louco, e todo mundo estava especulando que esse filme é um pouco sobre, como é que a gente vai dizer aqui? Sobre empatia, sobre o ser humano e esse tipo de coisa. Então esse filme fala sobre isso, né? E daí durante as férias, numa cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos de refém por quatro estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse então aqui a gente está falando de um filme de apocalipse mas a gente não sabe do que que é, não é de zumbi não é disso, não é daquilo, sabe do que que realmente vai ser o filme, é um apocalipse do que? porque todo mundo pensa já em zumbi né? a gente tem também o Rupert Grint que é o Ronnie lá no Harry né? e também o Jonathan Groff que eu fiquei até bem <risos> surpresa de ver ele aqui que ele ficou mais famoso pela série Mind Hunter lá na Netflix. Mas, enfim. É um filme assim que eu gostei, mas não é todo mundo que compartilha dessa minha ideia.